Já que a gente sabe que somente duas línguas, e, e, e as duas são, estão ali dentro do, do élfico, né? É, somente essas duas línguas que são faláveis, digamos assim, ou são bem desenvolvidas pelo Tolkien, é possível a gente falar mesmo fluentemente o élfico, falar fluentemente o Quenya, falar fluentemente o, o Sindarin, né? É possível conversar? O que, que uhum. você pode então... nos dizer? <risos> É, tem duas respostas, né? Uhum. Eu tô parecendo advogado aqui, né? Depende, né? Então, é. Mas, assim, depende um pouco da abordagem, né? Uhum. Eu tenho uma... Existe uma comunidade de linguística tolkieniana, né? Uhum. Que é uh, capitaneada aí pelo Carl Holstetter, né? Uhum. É, que é a Elvish Linguistic Fellowship, que é o a ELF, né? Se você uhum. quiser Elf. entrar lá no site... <risos> é, se você quiser entrar lá no site deles, é elvish.org. Né? Nesse site, ele tem lá... É, materiais relacionados às publicações dessa sociedade, né? Que assim, é, eu ia até brincar, tem uhum. gente que faz jornalzinho do, do sindicato, tem gente que faz jornalzinho do Grêmio, e tem esses malucos aí que faz jornalzinho de língua élfica, de li, língua <risos> toqueniana. São os periódicos, é, e, né? Exatamente, os periódicos que são os dois principais, né? O, o Viniar Tengler e o Parmael Eldalamberon, né? Então o o cara ele tem esse site e nesse site ele dá uma resposta curta e grossa né é possível falar fluentemente o élfico? não porque assim a a estrutura do deixada pelo Tolkien é, existem muitos buracos né assim muita coisa pô, que agora, assim... agora você me desanimou <risos> pô não mas ajuda ajuda já é... sobe aqueles créditos né só explicar rapidinho aqui pro pessoal, é, o Carl Hostetter, ele é o editor da natureza da Terra-média, tá galera? Então... Ele fez essa, organizou, fez a edição da Natureza da terra médica Ele é um livrinho azul, livrinho, né, o bicho de, dessa grosura. O livro, tá aqui, o, o penúltimo livro lançado do, do Tolkien aí, ó, o azul é o, que o mostrando. O tá mostrando. O meu tá aqui em cima, não dá pra ver. Esse aqui é melhor, hein? Ó, oh, esse daí é top, hein? Esse daí. <risos> então ele editou, então ele é um tolkienista aí bem conhecido, um tolkienista famoso. Mas aí ele fala que não, né? Ele, ele já... Isso, é, ele dá uma direta. resposta curta e grossa, né? Não, não é possível, é... Ele explica lá, né? ele dá toda uma explicação. Eu também já postei uma tradução dessa, dessa resposta aí no meu perfil, né? Uhum. É, para explicar um pouquinho melhor qual que é a visão de, desses linguistas, né? Uhum. É, agora, sim, o que, que a gente pode considerar? Que uhum. existem esses Neo-Quenya e neo Sindarin é, muito bem desenvolvidos, né? Então, se você adotar um padrão desses, né? Se você, vamos dizer assim, combinar com seu amigo... Ó, nós dois vamos estudar o curso de Sindarin do Thorsten Rank, né, que é um livro que tem de Sindarin. E vocês conseguem conversar entre si, né, vocês conseguem adotar o que, ele, o que ele considerou, né, como a forma de se usar os verbos, os adjetivos e tal. Ah, vocês podem conversar entre si e se fazer entender, inclusive tem até um, um seguidor meu que veio falar comigo uma vez que ele e o amigo dele, não sei como, assim, os astros se alinharam, <risos> e ele e o amigo dele são interessados pelo assunto, os dois estudaram e eles falam entre si. <risos> então, assim, não vou falar que é impossível também, né? Sim. É, tudo é possível. Só com os padrões que Tolkien criou não daria, mas com, é, é, sendo complementado por outros especialistas utilizando esses padrões do Tolkien, eles criaram, é, tamparam as brechas, tamparam os buracos, aí dá pra falar, né? Isso, é. Só que assim, aí corre o risco também, assim, de você estar tá conversando, né, com o seu amigo, e aí chega um elfo do seu lado, e, e ele olha pra você, tipo, nossa, o que, que esse cara tá falando, né? Ele acha Sim. que tá falando... É, é... Esse, esse risco aí é quase nulo, né? Mas beleza. É. De um elfo, um elfo é. colar do seu lado. Pois é, se aparecer um, mas vai que, né? Vai que... É, se aparecer um, possivelmente você não está mais nesse mundo. Ou, se ou estiver... você usou, usou muitas, muito tóxico, então, né? Então, se estiver, ou você usou alguma coisa aí, né, alguma erva muito forte, ou você precisa procurar um, um, um médico aí, um <risos> psiquiatra urgentemente. <risos> <risos> Mas enfim, entendi, entendi. Então, assim, até eu, eu, o Roster, vocês usaram todas essas desculpas pra falar aí que ah, não dá pra falar fluentemente tá tal, tá, tal, tá, um monte de coisa. Eu tenho a resposta mais coerente de todas. Tolkien não queria que falasse Elco Exato. Exatamente. É a, é a resposta na cara da sociedade, assim, né? Talvez até por isso ele não desenvolveu mais. Só que ele desenvolveu muito, né? Muita coisa, Muita. né? Dá, dá pra brincar é, um pouco. Muito, muito, muito material. Assim, é, é absurdo a gente até se assusta, né, que aqui no Brasil ainda não saiu o História da Terra-média em português, né, está sendo traduzido e vai ser lançado uhum. em breve, uhum. é, mas muitos desses volumes aí do História da Terra-média mostram a quantidade de material linguístico que o Tolkien criou, né, inclusive, se eu não me engano, é no The Lost Road, né, é, Estrada Perdida, acho que ficou uhum. o, o título, né, em português, Existe um capítulo, né, que é de etymologies, que é as etimologias. Uhum. É um, uma lista imensa, infinita, de, de raízes de palavras, né, é, que o Tolkien usava como referência para construir as palavras, né. Ele, ele imaginou lá, assim, que o, os elfos lá no, no lago de Cui onde eles nasceram lá, onde eles despertaram, eles foram dando nomes para as coisas, assim, só que eram nomes curtos, né, olhava para para o Sol lá falava nar aí virou uma raiz, uhum. olhava para a Lua falava assim, e aí ia criando aí uns elementos que depois iam se desenvolvendo, né iam aglutinando algumas partículas e iam formando palavras, e Sim. tem um capítulo inteiro de, de um desses, da história da Terra-média, com essa lista de lista de raízes, né? é, assim, uhum. é um conteúdo absurdo de, de técnico, assim. Pô, quando chegar aqui... No Brasil vai ser um prato cheio para você, né? Porque eu tenho a história da, da Terra-média, tenho a coleção completa, né? Utilizo mais é, para os roteiros do, dos vídeos aqui do canal, então. É, muito material eu pego de lá Mas ler de capa a capa Todos os volumes é muito treta assim, Não só é. por causa da língua Mas pela estrutura Então eu, a editora HarperCollins está fazendo Um trabalho excepcional em organizar Falando em termo Em, em nível de diagramação mesmo né? Organizar ali é, Essas informações Porque como você falou, são tantas informações São tantos detalhes Que é muito Como eu exaustivo a leitura, é uma leitura exaustiva a história da Terra-média. Só sim. que chegando aqui no Brasil, em, além do idioma ajudar em português, aqui. É, essa diagramação, toda, todo o projeto gráfico, tudo que a editora está fazendo, então a gente vai ler um com pouco, um, um pouco mais de facilidade do que o original, né? No original uhum. em inglês. Então vai ser um prato cheio para você, hein? Legal, legal. É assim, é, essas listas, assim, não tenho nem pretensão de sair lendo item a item, né? Porque hum, a gente sim. esquece, mas é uma hum. ótima fonte de consulta, de informação, né? hum. de, de, de inspiração para sei lá, se precisar criar uma palavra, fazer um neologismo aí, sim, sim. É, tem muita coisa lá. Então é isso, galera, dá pra falar fluentemente o Elf, dá pra falar, né, com, com o que o Tolkien criou, porém tem que ser complementado ali, né, com, com outras, outros adotando esse padrão, mais outras palavras criadas. Porém, pode... Não só você falou, Saulo, da questão de um elfo, um elfo aparecer, que é muito difícil, mas, por Sim. exemplo... <risos> é... Nunca apareceu para mim, só Exato. Claro. Até porque os elfos fogem de você, né? É... É. <risos> mas, assim, pode acontecer, por exemplo, nós dois aqui, vamos criar aqui um... Usar o padrão do token para desenvolver outras palavras que estão faltando. Igual quando a gente... Eu falei para você ver lá pra traduzir o Fala Galera, né, pra falar aqui no canal e tal, você pode ir por um lado, seguir o padrão, mas desenvolver por um lado as palavras que, que Tolkien não criou, mas utilizando o padrão dele. E outra pessoa lá na China pode, tipo, fazer ter, criar essa mesma palavra, só que por outro lado, então essas palavras não vão ser iguais. Então a gente vai, pode tentar falar em com, com, com lá com o chinês e não dá em nada, porque cada um se uhum. foi, preencheu essas lacunas de, de forma diferente, né? Isso, é, então, eu até, <risos> você pediu pra eu traduzir essa frase, né, do começo, uhum. eu falei, como que eu vou traduzir canal, né, canal ou canal. bolseiro? E aí, canal não existe, né, não, não existia YouTube na Terra-média, é. mas é, existiam algumas possibilidades e tal, e uma das possibilidades é um neologismo que tava em Quênia, né, que eu vi no, nos dicionários aí, que eu posso até falar um pouquinho mais depois, uhum. mas existia um neologismo que eu encontrei, que era o equivalente à televisão. Uhum. É, que, é, que assim, aí a gente pensa nos elementos, né, Televisão é visão de longe, né? Tele uhum. é um elemento que significa de longe, uhum. e visão é né, a, a vista. Uhum. Então, criaram um, um, um neologismo em Quênia que era palanquen, que é palan, vocês né? conhecem esse elemento, palan, de palan, palantir, palantir. palantir é. e, e ken é ver, né? é o verbo ver. Então, é muita gente pode utilizar como sinônimo de televisão em Quênia. Uhum. Uhum. É, em, em Cinder seria alguma coisa como Palachen, né? Tem, hum. Ficaria um pouco parecido, mas é, enfim, a gente às vezes prefere fugir de alguns neologismos assim para não pra não criar essas essas é, esses desentendimentos, né? E, e aí ficou para mim ficou o Govas, o Gova seria canal? É. É, não, eu coloquei como é, comunidade, né? Bem-vindo à comunidade ou bolsura. Ah, legal, que, legal. É, que é covas com uma mutação, na, é, mutação suave no começo da palavra, que é, uhum. transforma o C em um G para suavizar uhum. a pronúncia. Né? É o que acontece no Sindarin, né? Até por isso o Sindarin acaba sendo mais difícil de se aprender que o Quenya, né? Por conta dessas mutações que acontecem no idioma, que é uma coisa que o Tolkien trouxe da inspiração que ele teve no galês, né? Que é, hum. no galês existe, existem essas mutações aí nas palavras que, pra gente é muito estranho, né? Mas se um galês for aprender cinder ele vai falar, ah, isso aqui é moleza. É, é, o padrão segue, né? Segue o mesmo padrão ali do galês, né?